Oi, já tem um tempo que eu tô querendo plantar alguma coisa. Vamos dar uma olhada como é que está o terreno? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Hoje, ao som de Rick Wakeman, vou contar para vocês, e vai ser uma prosa mais fluida. Tem um pedaço ali do terreno que a gente deixa para plantir os anuais. Vamos dar uma olhada como é que está o terreno. É uma área que foi deixado um tanto de galho, de galhada, é, por cima, para ir apodrecendo com o tempo. E também um outro pedaço em que a gente fez uma cava enterrou um punhado de galhos, tudo fruto do, do trabalho feito aqui em casa. O, as podas que iam acontecendo de, de galhos, o manejo do terreno, a gente deixou um tanto de galho por cima e um tanto de galho por baixo do solo. Vamos dar uma olhada como é que ele está. Então, vocês já conhecem, esse aqui é o Miguel. Miguel vem aqui em casa cada 15 dias e é ele que está dando uma geral no lugar. Esse espaço mais vazio aqui, eu deixo pensando no zoneamento permacultural, um pedaço da área a gente deixa para plantios anuais. Tem tempo que eu não, não tenho plantado, mas resolvi reocupar esse lugar. Vê que ao longo do tempo a gente deixou um punhado de madeiras apodrecendo aqui. E um tanto de madeira que veio daqui mesmo, de, de galhos, de, de podas. É, nesse pedaço que o Miguel está começando a abrir... A gente fez uma cava, colocou as madeiras, isso tem dois anos e um pouquinho. E o Miguel está abrindo novamente aqui para a gente dar uma olhada como é que está ficando depois aí de dois anos, como é que está o lugar. A terra aqui é uma terra mais avermelhada, ela já está um pouquinho mais com matéria orgânica incorporada, a gente consegue observar isso por conta de alguns sinais. O solo está um pouquinho mais escuro e a gente vê umas minhocas aqui nesse meio. As minhocas elas estão vindo atrás de matéria orgânica, elas estão auxiliando nesse processo. Miguel, cavam um pouquinho mais, vamos ver como é que está mais aí para baixo com essa madeira ela vai apodrecendo vai liberando nutrientes ao longo do tempo ela retém um pouco mais de umidade de tal maneira que o, o canteirinho fica com um pouquinho mais de umidade disponível a matéria orgânica auxilia nesse processo também de retenção de, de matéria orgânica isso aí já dá para a gente ver Então aqui a gente consegue perceber, olha um ovinho de minhoca. <risos> ah, que legal! Talvez na imagem dê para perceber que essa área aqui está um pouco mais avermelhada, enquanto desse outro lado está um pouquinho mais escuro. E olha uma minhoquinha ali naquele meio. Esse pedaço mais escuro e a gente observando, a gente consegue ver as raízes e só de olhar a gente consegue perceber que a estrutura desse solo ele está diferente. Olha que aqui tem um solo mais afofiado e aqui um solo, entre aspas, mais compacto. Aqui ele está com menos matéria orgânica. E aqui ele está com mais matéria orgânica. Olha a facilidade que as raízes têm para se infiltrar no solo com mais matéria orgânica. Ali as nossas amiguinhas, fazendo o trabalho delas. As minhocas. E aqui embaixo. Olha ali, escuro. Isso é coisa de, de cupim. Esse aqui, esse escuro do solo, deve ser uma mistura do cupim com matéria orgânica. Olha que do lado de fora está avermelhado, do lado de dentro está mais escuro. Um tatuzinho passeando ali pelo meio. Então tatuzinho, minhoca, cupim, né, em uma infinidade de outros seres, vão trabalhar juntos para ir mudando a estrutura do solo e incorporando matéria orgânica. Então, a quantidade de minhocas é indicativa da, da qualidade do solo, que vai melhorando com o tempo. Esse é o processo que a gente vem fazendo. A parte de cima que o Miguel está mexendo, nós deixamos a galhada só por cima da terra. Já tem também uns dois anos para mais que essa galhada está aí. Aquela parte ali de baixo que a gente está vendo a terra está bem vermelha. Tinha um formigueiro aqui que revolveu esse, esse solo, Trouxe essa terra lá de baixo, aqui para cima. E acabou encobrindo um tanto de, de galhos que estavam aqui na parte de cima. Dá uma olhada na textura desse solo. Nós vamos falar sobre textura e vamos falar sobre estrutura do solo também. Esse solo aqui está solto, ele está sem estrutura, porque é solo que veio lá de baixo trazido pelas formigas. Ao mesmo tempo, eu sei que esse daqui é um solo mais argiloso, porque já fiz os testes, vou mostrar mais à frente como é que a gente descobre se o solo é mais arenoso, mais argiloso ou se está numa estrutura mais mediana, que é mais interessante. Mas vê que um solo mais argiloso ele tem algumas características que são interessantes. Choveu essa noite, mas não choveu demais. Então o bastante para umedecer um pouco o solo. O que facilita bastante trabalhar com o solo argiloso. O solo argiloso, quando está muito seco, ele tende a ficar muito duro. E aí a gente não trabalha. Né? O desgaste da pessoa que está trabalhando é muito grande, o desgaste de maquinário é muito grande, a quantidade de combustível que gasta na máquina é maior. E com uma umidade adequada, o solo fica mais fofo, fica mais fácil de trabalhar e tudo fica mais tranquilo. Olha a diferença, esse solo, como é que ele já está um pouquinho mais escuro em relação a esse outro. É o mesmo solo, vamos ver se dá para a gente mostrar, olha aqui está mais vermelho, porque foi solo trazido da subsuperfície pelas formigas. Então é um solo mais recente e aqui um solo que já vem sendo trabalhado há algum tempo e que ele está com mais matéria orgânica incorporada, por isso ele está mais escuro. Ele vai ter mais vida, a gente vai encontrar um punhado de seres transitando pelo lugar. Enquanto o Miguel vai mexendo, ó, vai aparecendo a minhoquinha. Formiga, jacaré. É, formiga, jacaré, tá certo. Daí que a quantidade de vida que a gente encontra aí na superfície do solo ou cavando um pouco é um grande indicativo da quantidade de matéria orgânica, ou seja, comida, que está disponível para esses bichinhos e por conseguinte, um indicativo da qualidade do solo. Esses bichinhos que estão aí, eles são nossos amigos, nossos companheiros. Eles fazem um trabalho fundamental para a gente. Eles é que são responsáveis por auxiliar na ciclagem da matéria orgânica, na incorporação da matéria orgânica, na abertura de, de canais por onde a água pode infiltrar, na mobilização de nutrientes. De onde a gente tira que queimar o solo não é uma boa ideia, porque a gente acaba eliminando boa parte dessa vida que auxilia no, no nosso trabalho. Quando a gente está falando de solo, a gente está falando de paciência. É preciso tempo para as coisas irem acontecendo. Se a gente consegue da vegetação um resultado muito mais rápido, Dependendo da espécie que você trabalha, se é uma espécie adaptada a pleno sol e, e mais rústica, a braquiada, por exemplo, no um instantinho ela está produzindo, no um instantinho ela está crescendo. Agora, para reverter o, o processo de degradação de um solo, para conseguir incorporar mais matéria orgânica, principalmente num clima quente e úmido como o nosso, onde a degradação da matéria orgânica é muito rápida, a incorporação dessa matéria também, você tem que ter uma infinidade de organismos, animais, vegetais, micro-organismos, trabalhando nesse processo para complexificar a matéria orgânica de maneira a ter uma matéria orgânica mais estável. Aí nós estamos falando de humus, que tem a particularidade de ter um monte de cargas ou de sítios com cargas... É, adequadas para reter os nutrientes que, de uma outra maneira, se perderiam facilmente. É muito diferente de hemisfério norte, por exemplo, de lugares mais frios, alto da, da mantiqueira, onde a, a quantidade, onde a temperatura anual é mais baixa e aí tem uma certa tendência de acúmulo de matéria orgânica. Em lugares mais quentes e mais chuvosos, essa matéria orgânica ela degrada muito rapidamente. E o humus e aí a importância da minhoca e uma infinidade de, de seres, de reter é, essa matéria orgânica, de complexificar essa matéria orgânica, de retrabalhar essa matéria orgânica, de maneira que ela esteja disponível no solo e ela vai, então, segurar as cargas de nutrientes para que as plantas que vêm na sequência possam usar esses nutrientes. E foi isso que a gente deu uma olhada por aqui hoje. Um trabalho, ao mesmo tempo... É fácil, mas também é relativamente longo. Faz dois anos que é, essa galhada está lá no, no terreno. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!